Olá galera, fala falou tudo isso? 13 Estou Mais um vídeo do canal né, que tem 2 vídeos por um dia E hoje eu vou pra vocês como trocar o seu cursor Do que o vídeo recente né, que eu acabei de postar Eu tava com um cursor diferente vermelho Agora eu vou mostrar pra vocês como é que muda os cursores Não uso nada, só pra apresentar de vídeo Pra fazer no seu Windows 10. Mas se tiver jogos que tiver cursor só, sim, então não sei o que eu faço. Eu tenho que usar o ah, Mas para conseguir, você tem que clicar nesse site que tá aqui na descrição. Depois clica em Gallery ou Galeria. Esse aqui, é né? Esse aqui. Vai em Cursors. seu cursor. Qualquer um. Como eu já escolhi o meu né Agora eu vou mostrar pra vocês de novo Tipo o por, por exemplo É isso daqui ó Click download Vai aparecer um Vai aparecer um Como é que fala? Vai aparecer um Click download Você vai aparecer uma coisa você já pode... pode Fechar uma coisa né eu vou vir aqui no nosso navegador é agora você vai tá aqui, né Os codes ou na pasta Onde você salvou né Deixa eu salvar Onde você vai vir em Rai Eu preciso um monte de coisa E uma dica Todos os conjuntos que você colocar Você não pode colocar junto do Redmi Com o O Redmi é só para falar quem criou, né Vamos colocar Pois tá, bom no princípio ah, como é que eu vou colocar o cursor? Quer dizer, colocar o cursor, né? Clique em Windows Despro, tem tudo. Se aparecer a permissão, você aceita. Vai para cursores e cria uma nova pasta. Um cursor. Eu preciso aqui para você pedir permissão, né? Você clica em sim. De novo Sim. Teste Basta Escreve sim de novo Se é um inferno Não aguento mais isso Mas então Mas então Dei você vir aqui né Se tudo Peraí Se tudo Menos o TXT. Larga para essa pasta e aqui fazer espaço de os itens iguais. Clica em continuar, aqui em cima. Como seu administrador, vem com um né? E não sei por E vão aparecer todos esses, esses cursores aqui. Então né? tá, as não aparece nada. Quando eu coloquei aqui, não apareceu nada. É porque você só colocou uma parte do mundo, mas então você não colocou. Ainda não clicou em colocar isso? Daí para conseguir, você precisa né? Já pode fechar essa coisa. Ele já vai, vou vir de novo. Ver se tá certo. Voltei galera, tá certo mesmo. Depois de fazer isso, só fechar e vai aqui. Deixa aqui para pesquisar. Pesquisa o mouse, clica na primeira opção. Você vai vir aqui, ó, com funções relacionadas Vai embaixo, vai acessar o mouse do então, cursor Cursor, vai aqui, ó opções adicionais de mouses De mouse Clica aqui Vai em ponteiros Se todos os seus os Cursores que você fez Agora você vai tá aqui Tá, como é que? Ó, normal Tá vendo? Você selecionou a pasta, você criou, né? Parece normal, mas tem que achar Sonic normal. É Precisa da ajuda. É o opção, é Sonic real. No caso, né? Não, não, não, não, não. Deixa eu ver. Não existe. Deixa eu ver onde tá. Vamos ver é que geralmente. Solte-Beth de precisão, deve ser um fato, fazendo né? ali, precisão, de texto, som test, de test, select, read write, writing, no available, é e assim por diante, Então você terminar, estou fazendo, né, horizontal né? não sei o que é isso Diagonal 1 diagonal 2 sessão de link link select Ups. no caso é só de link isso ainda é punto seleção de pessoa 60 ah, então, pessoas, 50% está aqui 50% que você clica em salvar como, vou lá, vou colocar, vou colocar qualquer nome vou Aplicar e vai aqui né? Vai normal, clica aqui e já pode ir o que você quiser E você vai, né? Como eu não vou usar esse mais um né? só para mostrar o vídeo, né? Vou mostrar e é isso, mano. você vai, muito, né, direção. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque isso ajuda muito, mãe. Então, tchau. Fui! Esse é o último vídeo desse dia. Amanhã vai ter mais dois aqui. Tchau!